Se você ainda não fez isso, pesquisa aí, Super Mario World Online, vai aparecer esse site mini-jogos, você clicar nele, já vai abrir certinho na página, e aí, play, não vou permitir notificações, já parou pensar. aí tem uma propaganda, tá? Você assiste até o final e vai aparecer esse botão aqui, ó, começar o game, aí ele vai fazer o processamento e você faz e aí, inspirou a propaganda, deu play, aí você maximiza aqui o cantinho, né? E aí você começa a, a ter oportunidade de jogar. É, no, no controle controles Super interno você vai apertar Start ali, o X, não lembro como que é. Mas no teclado, você vai apertar a letra Z, que é o Start. Aí você pode escolher aqui os jogadores, né? Eu sempre escolhi o A aqui, mas não está tudo É aí aperta o Z de novo, escolhe ser um ou dois jogadores escolhi um play ele vai ter o um aviso aqui, né? o clássico aviso do Super Nintendo seja bem-vindo é... esse é o que? não sei nada de inglês né? This is yours. esse é o dinossauro vou em... encontrar... encontrar a princesa e a missão é ganhar e acabar com... É... o chefão, é isso? <risos> Start continua. É... Se você também é do time aí que não sabe de nada de inglês que tá escrito ali no... naquela legenda, já deixa o like aí. Mas todo mundo sabe que a missão do Mario é chegar no castelo, matar o chefão para salvar a princesa, né? Então você tem aqui o famoso Super Mario. Perceba que as fases estão bloqueadas. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como desbloquear até a fase é, número 5, tá bom? Usando um preset que, se vocês quiserem, eu posso liberar aí para vocês também já conseguir é, liberar todas as fases do Super Mario sem esforço. Tranquilo?